Quando as oportunidades chegam, nós queremos muitas vezes agarrá-las, ok? E então quero-te falar aqui um bocadinho hoje sobre a importância de termos dinheiro de lado e como realmente pode fazer toda a diferença na hora de investirmos com mais agressividade quando é preciso ou com menos agressividade quando já não é preciso é preciso, ok? E uh, qual é aqui a ideia? Tu certamente já olhaste para trás né, para, para aqueles gráficos daquelas ações que tu gostarias muito de ter, olhaste sei lá para a Google, Facebook, Amazon, etc, e viste preusos da história em que as ações caíram 20, 30, talvez 40% ao longo de alguns meses, ofereceram tremendas oportunidades de compra, mas de repente tu não tinhas qualquer dinheiro para investir naquelas ações, ok? Ou então até o mercado como um todo. O mercado como um todo, num dado bear market, pode cair. O, o, todo, todos os principais índices acabam por derreter rapidamente, como aconteceu, por exemplo, em 2020, março de 2020, tivemos o Corona Crash, o índice SP500 cai 35% no espaço de 3 semanas. Tivemos okay? anteriormente também a grande recessão, onde de 2007 a 2009 uh, o índice principal, o SP500, também cai mais de 57%. E por isso nós temos aqui períodos da história em que os índices caem violentamente, todas as ações são arrastadas e tu vais querer ter dinheiro de lado para entrar com mais agressividade nessas empresas, ok? E então é mesmo importante nós termos algum dinheiro de lado, senão vemos as oportunidades passar e acabamos por perder essa, essa oportunidade que muitas vezes é única no momento e, e nós não vamos querer ficar para trás. Então, o que é que é preciso fazer? Okay? Nesta fase já percebeste que okay? é preciso termos algum dinheiro do lado, mas quanto? A pergunta que surge sempre é quanto é que precisamos ter de lado, qual é o valor do dinheiro indicado para num, num portfólio que nós temos, no, no, na nossa corretora ou no nosso banco de investimentos, no portfólio de ações, de obrigações e outros instrumentos financeiros que nós temos, qual é a alocação de dinheiro que também devemos ter de lado, pronto para agir perante uma oportunidade. Esta é uma pergunta muito desafiante, okay? é mesmo muito desafiante e eu acho que sobretudo depende do, do investidor em si mesmo e depende como é que tu perspectivas o futuro, ou seja, aqui não há uma resposta certa, não há se deves ter 5% da carteira em dinheiro, não há se deves ter 10% da carteira de dinheiro, se deves ter 25%, se deves ter 50% ou metade da carteira alocada a dinheiro. Minha opinião pessoal é que na maior parte do tempo, se tu ainda estás longe do teu objetivo financeiro, então deves estar maioritariamente investido. E o que é que eu quero dizer com isto? Imagina que tu estabeleceste um objetivo financeiro para uh, arrecadar, para acumular para facilitar as contas, um milhão de euros nos próximos 40 anos, ok? É, estás a começar a tua jornada de investimento, tens muitos anos pela frente e queres, nos próximos 40 anos, acumular um milhão de euros com os teus investimentos. Aqui, então, se, se tu queres fazer, eu sinceramente diria, e se estás a começar a tua jornada, então eu diria que deve estar maioritariamente investido na maior parte do tempo. Se calhar ter ali entre 5% a 10% do, do, do teu portfólio em dinheiro é mais que suficiente para quando aparecerem oportunidades tu reforçares. Mas a questão é, como tu tens um horizonte temporal de muito longo prazo, vais passar vários ciclos económicos, vais passar por várias recessões. Ou o que te digo, escreve o que te digo, vais passar por várias recessões, vais passar por vários bear markets em que os mercados vão cair 30%, 40%, e por isso tens muitas oportunidades pelo meio de ir reinvestindo mais e mais e mais dinheiro. Não tens de estar preocupado com, com quando é que vai ser o próximo bear market e, e será que eu devia ter uma maior porcentagem da minha carteira alocada a dinheiro para aproveitar essa oportunidade. Não, tens 40 anos pela frente, por isso tens muito tempo para ir investindo e reinvestindo. Então, sinceramente, a minha melhor ideia para, para este caso é estar maioritariamente investido, ok? Pelo contrário, se tu... Já, já estás mais próximo do teu objetivo e, e de repente tu vês que os mercados estão muito animados, estão, já há alguma exuberância, já há realmente um otimismo desmesurado entre os investidores e tu estás mais próximo do teu objetivo e queres-te salvaguardar contra as que podem acontecer e queres -te também ter algum dinheiro de lado para aproveitar caso a oportunidade surja, então aí se calhar já pode fazer mais sentido ter 20, 25, 30% do, da nossa carteira de lado, ok? Pode fazer sentido, mas como disse, é algo muito situacional, é algo que se deve muito à, à tua condição, ao, ao quanto tu já caminhaste no teu objetivo, mas também, acima de tudo, à, à tua melhor ideia, à tua observação do que se passa à tua volta nos mercados, ou seja... Se tu percebes que os mercados estão em plena bolha financeira, se calhar pode fazer sentido tu reduzires ao máximo a tua exposição a ações e aumentares ao máximo a tua exposição a dinheiro. Mas para ter a certeza de que estamos numa bolha, meus amigos, é que é que está o grande desafio. Okay? E tem que estar tudo em bolha, porque lembra-te de uma coisa. Perante todos os cenários, perante todos os tipos de mercados, quer estejamos num, num período de expansão ou num período de retração, nós temos sempre oportunidades a olhar para nós em bolsa. Só que temos é que procurar um dos outros, não procura, ok? Agora, claro está que se tu vês que de repente a maior parte de, das empresas cotadas nos principais índices está numa plena bolha financeira, pode fazer sentido reduzir substancialmente as nossas carteiras. Mas isto é mesmo difícil de acontecer, sinceramente. Aconteceu, por exemplo, durante a bolha de Era muito óbvio, ali no fim dos anos 90, que muitas das ações ligadas às tecnologias, principalmente tecnologias ligadas ao mundo da internet, estavam em plena bolha. Empresas que não produziam nada, não tinham receitas, não tinham lucros, não tinham absolutamente nada. Algumas delas nenhum produto ou serviço tinham, só tinham um nome e cotavam em bolsa já por milhões ou bilhões de dólares. E isto claro que era uma bolha, então o melhor era não estar exposto a esses mercados, se calhar ter uma parte mais significativa do nosso portfólio em dinheiro, mas ainda assim estar a investir em ações de outras empresas que não estivessem nessa bolha. Okay? É muito difícil tu ver a maior parte do mercado numa bolha plena, embora possa ir havendo bolhas aqui e ali, e nós podemos, num dado momento da, da nossa história de, de investidores, ter mais ou menos dinheiro no, no nosso portfólio. De qualquer forma, deixo aqui a minha opinião mais sincera, eu gosto de estar maioritariamente investido e quanto muito em algumas situações, e isto é raro acontecer, em algumas situações ter aqui entre 5 a 10%, eu acho que nunca tive muito mais do que 10% do, do meu portfólio alocado a dinheiro, porque porque eu sei que, face à minha idade, face aos meus objetivos financeiros e face àquilo que eu perspectivo para os mercados nas minhas próximas décadas de investimento, ainda tenho muito, muito tempo para estar a investir nas oportunidades que um vão havendo. Por isso não preciso ter 20, 30, 40% da carteira em dinheiro, ok? Até porque este é um erro que, que é comum acontecer aos investidores, que é fazer market timing, tentar perceber quando é que os mercados estão muito elevados e que têm mesmo mesmo mesmo que cair, têm mesmo que colapsar. Então esses investidores acabam por vender muitas vezes a maior parte da sua carteira ou até a totalidade da sua carteira e perdem muitas oportunidades pelo caminho só para uh, tentarem provar que estão certos e que então que, que querem ter muito dinheiro de lado. Cuidado com isso, okay? cuidado com, com esta questão porque nem sempre vai acontecer, então é importante que percebas em que fase do ciclo estamos, se os mercados estão muito animados ou não, e perceber acima de tudo se estás perto ou mais longe dos teus objetivos financeiros. Tá bom? Era esta a mensagem que tinha para te passar hoje. Espero que estejas a equilibrar bem o teu portfólio com um conjunto de ações atrativas e também com algum dinheiro dependendo... De da fase, lá está, em que te encontras para as oportunidades, e já sabes, subscreve aqui no canal se gostas destes conteúdos, que é para eu poder continuar a partilhar aqui muito mais conteúdo de valor, está bom? Uma excelente semana lucrativa, tchau, tchau!